Vai ajudar a descobrir por que você é assim. Você vai descobrir por que as outras pessoas são assado. Você vai descobrir como consertar isso. Mas é um processo que vai levar não sei quantos vídeos, né? E uma das coisas que eu prometo é que aqui eu serei eu. Tá? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o ser humano vive uma vida falsa. Falsa em que sentido? Falsa no sentido de que ele precisa agradar, ele precisa satisfazer um, uma sociedade, um ego da sociedade. Ele não consegue, às vezes, ter o carro que ele quer. Ele não consegue andar com a roupa que ele quer. Ele tem que cuidar da fala dele. Ele tem que estar, na verdade, sempre se maquiando para ser algo para que os outros é, o aceitem. Eu fiz uma live estes dias, onde eu peguei um copo de pinga, que é uma delícia, uma pinga, chamada, pinga feita com folha de cataia, algumas pessoas devem conhecer, só tem lá na região do... Litoral do Paraná, e sul de São Paulo, é uma folha controlada e tal, porque todo mundo acaba com as árvores que arrancam as folhas para fazer uma pinga deliciosa. Aí me perguntaram assim, ah, mas e os teus clientes que tiverem você tomando pinga, como é que é? Ui. né? Ou se eu, por exemplo, estiver aqui com uma roupa amassada, ou comeu um sanduíche, derramou aqui, óbvio que tudo isso está programado em nós e a gente vai, às vezes, refutar, né? Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é que nós né, não vivemos a vida que a gente quer. Nós não conseguimos ser o que nós queremos. E às vezes isso vai até dentro de um casamento, de um relacionamento, né? Você às vezes está com outra pessoa porque ela tem dinheiro, ou porque você é bonita, ou porque sabe, sei lá... Né? Quando existe... Uma consciência não é problema, mas muitas vezes as pessoas não têm consciência do que estão fazendo, muitas vezes não. 99% das pessoas, por 99% do tempo, não sabem o que elas estão fazendo. Estão fazendo as coisas de um modo automático. Como assim? É bem simples. É... Quando nós nascemos, nós nascemos só com uma essência, nós somos o que nós somos. Chora quando tem a vontade de chorar, é, faz com que, quando, não quando ele tem vontade, mas né, acontece, o organismo dele faz isso. Mas a criança vai crescendo. Quando ela tem dois, três, quatro anos, ela já está andando e já está fazendo as artes delas. Né? Só que ela não tem consciência do que está fazendo. Ela está, é, na verdade, ensinando o corpo a andar, está ensinando o corpo a falar... Ela está ensinando uma parte da máquina biológica né, a fazer as suas atividades. Andar, correr e assim por diante. Tá? É um ensinamento diferente de, por exemplo, de algumas coisas que vêm instintivamente. Né? O mamar vem instintivamente. Né? Bom, é isso aí. Senão a gente vai começar a complicar a história. Então, lá na infância acontecem coisas e essas coisas começam a, a entrar em nós. É um exemplo que eu já devo ter falado aqui em outros vídeos, mas é um fato. Então, uma criança vai na casa de uma... A mãe leva a criança na casa de um vizinho, de uma pessoa amiga, e lá tem um sofá branco muito bonito e tal, show de bola. E essa criança encontra numa caixinha lá, num canto, um ovo de chocolate, deve ser época de Páscoa. E essa criança abre esse chocolate, primeiro não pergunta de quem é, não pergunta se pode, né? rasga o plástico, rasga a caixa e vai comer esse chocolate e vai com as mãos sujas subir no sofá lá e suja o sofá. E a mãe fica brava e briga com a criança, grita com a criança para mostrar para a vizinha, para mostrar para a dona da casa que está, é, que, como é que eu posso dizer aqui, está batendo na, na, na neném, está corrigindo, né? Certo, tá? com é que já se viu, e você não pode e tal. E na verdade, às vezes a mãe até poderia ter dito, ah, oh, filha, que legal, você foi lá e satisfesa com a vontade, você teve coragem de abrir a caixa de ovo e comer o ovo, e você subiu no sofá, pá, você é uma pessoa fantástica. E ao contrário, não, né? Por causa da vizinha, vai castigar a criança. Isso acontece muito, muito, muito, né? Apesar de que o chinelo é um bom terapeuta, né? <risos> Hoje em dia não existe mais isso, daí tem esses problemas todos. Então, essa criança, nesse momento, ela foi castigada, mas entrou algo dentro dela. Ah, então, quando eu era pequeno... Eu estava fazendo a minha lição, eu devia ter entrado no primeiro ano do primário, não sei que era, não era o pré, porque era um guarda-pó-azul e tal, entrei no primeiro ano. E eu estava fazendo a minha lição, copiando, sei lá o que eu estava fazendo, numa mesinha bem pequenininha de criança. Daqui a pouco chegou uma vizinha, e a minha mãe falou assim para ela, nossa, coitadinha do Afonso, hein? o Afonso é tão devagar, não fosse para fazer as coisas, tudo é devagar e demora para acertar. Aquilo doeu na minha alma. Aquilo doeu no meu coração. Muito. Eu senti um, como se eu tivesse sido é, desprezado, como se eu tivesse sido traído, de minha mãe falar aquilo para a vizinha lá, que diz, nossa, não sei o que. Né? Então aquilo marcou em mim. E aí vem eu, né? Eu sou o que nós chamamos de padrão sete. Todo padrão 7, geralmente tem a mãe seis, porque ela faz isso, ela detona, ela mostra para os outros aquilo que você é fraco, então ela fica é, criando em você essas coisas, né? porque ela também não se sente bem, né? as pessoas de padrão 6 também não são boas. Mas, o que acontece? Então é uma somatória de coisas que foram acontecendo em minha vida, em que tudo que eu fazia nada servia, nada dava certo, tudo era um problema, e é uma criança que cresce o que? Fraca? Ela não tem autoconfiança, ela não tem firmeza, e tudo que ela faz ela é criticada. É. O que eu quero dizer é que toda criança foi. Colocaram, fizeram uma, uma personalidade imposta. Então a criança foi formada pela maneira como os pais agiam. Ah, mas não tinha pai, né? Mas tinha alguém que estava lá. Ah, mas não tinha ninguém. Bom, você foi criado com a formação da sua mãe e foi observando filmes, vídeos, o vizinho, alguém, em que você criou uma figura masculina, boa ruim, não sei, mas enfim, em algum lugar você foi puxando essas informações, e essas informações estão gravadas em você até hoje, elas estão presas aí, e nós agimos conforme isso aí, só que nós estamos na vida adulta, então é bem diferente, né? antigamente você brigava por um chocolatinho, hoje se briga por um carro, se briga por um emprego, ah, então, isso está em nós. Via fora que, né, então vamos lá, de 1 um aos 7 anos, a personalidade é imposta pelos pais, ou quem está lá. Dos 7 aos 14, já começa a existir os amiguinhos, já começam a existir pessoas que vão ah, influenciando, tem parte do pai, da mãe, mas já a criança já está meio que brigando. Dos... 14 aos 21, basicamente é as pessoas de fora, é a namoradinha, o namorado, é na escola, né? essas coisas externas, é a pasta dental XYZ, que mostra só a gente sorrindo, feliz, né? as cervejas, que sempre tem aquilo que é uma delícia, que são as mulheres, né? meio que sem roupa, na praia, os homens também, todo bonitão, todo cheio, então fica todo mundo ali, né? sendo programado, pelas coisas externas. Aí, quando você atinge aos 21 anos, você atingiu uma espécie de maturidade né, psicológica, digamos assim. A partir dos 21 anos, você tem a responsabilidade de consertar você. Não adianta dizer, ah, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, ah, como eu chorei. Como... É um fato, aconteceu. Né? Aquilo que, coisas ruins que aconteceram na sua vida, alguém foi responsável. É isso mesmo. Alguém foi responsável. Mas só que você não pode agora passar depois dos 21 anos dizendo, amo ah, eles. Ah, é, ontem aqui veio uma pessoa, porque eu estava trabalhando com ela, é uma, uma mulher, aí o filho usa drogas. <risos> Ai meu Deus do céu. Aí um dia chegou o filho lá e pediu dinheiro, gasolina e o carro para sair com um amigo dele, né? dando assim, não, o eu, carro eu não dei, mas eu dei o dinheiro. Mas eu sei que ele vai usar o dinheiro, vai usar para comprar droga. Quer dizer, a mãe mantém o vício do filho. Então, quando é que vai mudar? Né? Agora, é quando ele tiver consciência que ele precisa mudar. É quando ele tiver consciência que o que ele está fazendo não vai chegar a lugar nenhum. E muitas coisas de que nós fazemos não chegam a lugar nenhum. Né? É... Pela nossa estrutura, que não deixa a gente avançar, observe quantas pessoas fazem cursos para ficar rico. Eu também vendia isso. Não, e eu falo Mas o cara vem aqui que vai ficar rico. Esse cara levanta 5 horas da manhã para fazer não sei o quê e, Entende? Não vai chegar lá porque a estrutura de pensamento, as coisas que ele viveu lá na infância, estão lá dentro dele. E não tem como ele... Ele não enxerga. Ele não enxerga que aquilo está limitando ele, mas ele quer, assim foi comigo também, eu queria coisas da minha vida, que eu não conseguia fazer, só quando eu obtive esse conhecimento, que eu fui entender, porque eu não conseguia fazer algumas coisas, porque em mim, existe uma programação da infância, que diz, oh, é assim, as mensagens que vêm do meu subconsciente, que é, você não consegue, então, é uma luta perdida, não tem como você. Você pode ir lá, fazer 100 cursos, 50 cursos, pode fazer o que você quiser. O que vai mudar você, e o é que a gente vai fazer em outros vídeos, né, é você fazer um sacrifício em você mudar a tua, personalidade, mudar a tua essência. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente, um choque em você, para que você possa mudar quem você é. Se você deseja amor, se você deseja dinheiro, se você deseja segurança, se você deseja ser um bom comunicador, se você deseja né, oratória, aquilo que você desejar ser bom, você vai ter que ser bom, mas não é lendo. Ler você sabe, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. O cara sabe que ele tem que parar de fumar, mas não para. Ele sabe que tem que fazer academia e não faz. Ele sabe que tem que né, ler um livro, ele sabe, que, ele sabe que tem que agradar a esposa, sabe que tem que agradar os filhos, sabe que tem que sair. Mas não faz, porque isso não está nele. Tá? Então, o que eu quero mostrar em primeiro lugar é que tem um programa de computador rodando dentro de nós. É como se nós fôssemos uma máquina. O programa está lá. E você não enxerga como ele funciona. E só para encerrar, esse negócio de crenças limitantes, né? Ou pontos cegos. Ponto cego é um ponto cego. <risos> eu quero dizer assim: vou eliminar meus pontos cegos, vou eliminar minhas crenças limitantes. Não tem como, ele não sabe onde é que está. E nem sabe como. Ah, eu estou falando aqui baseado na minha experiência, na minha questão de vida. Né, é nós fizemos um impresso, aí onde eu tinha lá dito que era mais de 15 mil pessoas, ou 12 mil pessoas que eu tinha treinado, é bem mais que isso, porque eu treino desde 1986, né? mas com esse trabalho que nós estamos aqui, são só 14 anos, só 14 anos e 5 mil pessoas que, né, que viveram isso aqui, que eu, que eu ensinei, porque isso aqui não é um treinamento, nem é um curso, isso aqui é uma ferramenta que vai fazer a mudança na sua vida. Eu garanto, eu garanto que você vai ser mudado se você seguir meus, a minha fala e os meus ensinamentos, assistir os vídeos que eu te falo. Algumas mudanças virão assim, ó, tá, não está. Outras vão levar dois, três, cinco anos. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, né? voltarei com novos vídeos baseados nessas histórias, que eu tô, nessas histórias não, nesse conhecimento que eu estou te passando, é, Compartilha aí embaixo, aperta o sininho, é, passa para outras pessoas, vai assistir o Instagram, no Facebook, ajude a academia do ser humano a passar esse conhecimento para outras pessoas, garanto que vai mudar a sua vida, e não importa que tipo de vida você tem.